A Vecat, pioneira na produção de barcos Pontum Boat em série no Brasil, traz ao país um novo conceito em navegação. Pontons são embarcações construídas sobre três grandes tubulões de alumínio divididos em câmaras. Nos Estados Unidos, no mercado de barcos até 30 pés, a cada 10 vendidos, 7 são pontuns e 3 são de fibra. Os barcos Pontum são mais confortáveis e espaçosos, possuindo o dobro de espaço interno comparado com o um barco do mesmo tamanho. Mais estáveis, oferecem navegação suave e não sofrem os típicos balanços das lanchas V. Mais seguros, sendo composto por câmaras, é muito mais seguro em caso de colisões. Mais divertidos, com um super espaço gourmet que tem churrasqueira a gás, chopeira e muito mais acessórios. Mais acessíveis, com três portas para embarque, o conversa em Degraus facilita a movimentação, grande desempenho. Para amantes da velocidade, os pontuns suportam motores com alta potência. Além de tudo, contam com uma ótima relação custo-benefício. Ah, e temos também os pontuns para pesca com viveiro, porta-varas, cadeira de pesca e outros acessórios essenciais para suas aventuras. Renda-se a versatilidade de um pontun v -Cat. Entre em contato agora mesmo e escolha o um modelo ideal para você.